Ok, meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo, então agora a gente vai fazer a manguinha, tá? Eu já adiantei uma aqui, e a gente vai fazer apenas seis carreiras. Tá na minha blusa, é, eu fiz cinco carreiras. Aqui eu vou fazer seis carreiras. Tá, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E aqui um ponto de acabamento. Então eu estou com a peça do lado direito tá e aqui ó a abertura aqui pra manga ela tem 17 centímetros aqui certinho tá 17 centímetros ok então pra quem é aqui né tiver o braço mais gordinho é só emendar menos aqui tá bom e 17 centímetros mesmo assim ainda vou fazer uma diminuição como aqui para ficar assim ó tá então aqui debaixo do braço vai ficar meio arredondado tá bom se você não quiser é só você fazer circular carreira de somente ida se você quiser e não precisa diminuir tá bom mas no meu caso eu vou diminuir então aqui ó peça do lado direito então aqui é bem o centro onde eu fiz a emenda eu vou passar aqui um grupinho de três e vou amarrar o meu fio aqui tá então aqui eu vou amarrar o meu fio faço aqui mais duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, tá? Entre os grupinhos, então aqui no espaço faço mais um grupinho de três pontos altos. Então é assim que eu vou seguir fazendo. Quando eu chegar na parte de cima, bem no ombro, tá? Eu venho mostrar para vocês. Então eu cheguei aqui no ombro, tá? Onde tem a divisória entre um motivo e outro. Aqui eu fiz uma correntinha. Vou vir bem aqui, ó, ok? Tem aqui a viradinha do do motivo e aqui tem outra viradinha do motivo. E bem onde eu emendei é onde eu vou fazer o meu grupinho de três pontos altos. E é assim que eu vou continuar fazendo até ali no final, tá? Então aqui, ó, eu passo aqui aqui nesse espaço e continuo. Tá bom? Então olha só, chegando aqui tem mais um espaço aqui, tá? Então eu faço aqui uma correntinha aqui no espaço, faço um ponto alto, novamente mais um ponto alto. Agora eu faço um ponto alto sem terminar. OK? Dou uma laçada, eu venho bem aqui na emenda, tá? E faço aqui um ponto alto sem terminar, tá bom? Eu venho aqui, ó, onde eu comecei, na terceira correntinha, eu pego aqui, dou uma laçada, tiro e arremato todos, ok? Vai ficar assim isso daqui vai ser uma repetição então eu vou repetir novamente aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto um ponto baixíssimo e aqui no espaço um ponto baixíssimo aqui eu faço as três correntinhas e mais dois pontos altos aqui uma correntinha aqui no espaço Faço meu grupinho de três pontos altos, então, eu vou continuar trabalhando dessa mesma forma, tá até chegar aqui. Ó, chegando aqui, eu venho mostrar novamente para vocês, então, aqui eu vou mostrar mais uma vez para vocês, faltando um espaço aqui, uma correntinha. Eu venho aqui no espaço, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto. Faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada aqui. Onde eu fiz esse ponto alto, vou fazer aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo pontinho. Tá, um ponto alto sem terminar aqui na terceira correntinha. Eu puxo uma laçada lá atrás e arremato. Todos, ok. Então, para começar novamente, é só caminhar aqui com um ponto baixíssimo até o espaço. Tá, aqui você sobe as três correntinhas e faz aqui o grupinho de três pontos. Aqui faz uma correntinha e começa novamente, ok. Agora eu vou explicar para vocês como vocês podem estar fazendo aqui. Se caso vocês não precisam, assim de tantas diminuições, tá? Você quer uma manguinha mais, né? É não tão. Justa, né? Tá bom, então por exemplo, aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então eu fiz aqui uma e vou fazer aqui a segunda. Faço aqui a segunda diminuição normalmente, tá? Esse detalhe aqui de duas diminuições, né? Nessas duas carreiras, ele vai ficar legal porque aqui ele vai ficar meio que arredondado agora se você não quiser mais diminuir vocês podem estar fazendo assim ó. vocês fazem aqui as três correntinhas aqui você faz um ponto alto nesse mesmo lugar e aqui mais um ponto alto no mesmo lugar uma correntinha e segue fazendo os bloquinhos de três pontos altos então você vai fazer carreirinha de somente de ida tá e sem diminuir mais você vai fazer somente as diminuições nessas duas carreiras depois vocês podem seguir fazendo sem diminuir também tá então tem essas duas formas que vocês podem estar fazendo essa manga ok então aqui é só continuar eu vou continuar fazendo mais quatro carreiras aqui diminuindo tá totalizando seis carreiras Ok, então para o acabamento da blusa, né? Eu vou fazer aqui o ponto tombadinho, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas aqui no mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Ok, vem aqui nesse espaço. E vou repetir um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, e no próximo espaço e vou repetir novamente um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos, e assim eu vou até chegar lá no final, tá? E aqui eu prendo no primeiro pontinho: aqui no primeiro ponto baixo. E corta o meu fio. então aqui é o seguinte você faz apenas uma carreira aqui dos bloquinhos de três tá e se você quiser fazer vestido você pode seguir fazendo daqui mesmo tá bom aí você pode já fazer a saia tá aqui eu fiz três carreiras do ponto tijolinho ok para não ficar exatamente igual a minha blusa né aqui eu vou fazer um pouco diferente ok então a minha blusa ela é bem simples como eu não tinha muita linha então aqui eu só fiz o bloquinho de três, depois aqui eu fiz o ponto tombadinho tá em um sentido só ok sempre fazendo assim tá aí ele fica enviesado ok bom então aqui eu vou fazer uma carreira tá de base então, eu vou fazer uma carreira de ponto alto aqui tá bom então aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então é só seguir fazendo assim até o final tá